Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e continuando a falar dos dons do Espírito, nós sabemos que são nove, que aparecem lá em 1 Coríntios 12 e nós já falamos que ele é dividido em três grupos de três e o primeiro grupo do vídeo anterior são os dons de fala, que é falar em línguas, ou interpretar as línguas e profetizar. Agora a gente vai falar do segundo grupo, que são mais três dons, que são os dons do saber, que são os dons daquilo que você tem que... E simplesmente você sabe. E pronto. Entendeu? Você tá aqui de boa e de repente você sabe. Você já assistiu Matrix? Que ele precisa aprender a lutar e vai outro lá, programa, desce o código e de repente ele sabe lutar? É tipo isso. Só que é o Espírito Santo. Também é um dom que você tem que ficar tranquilo, descansado. Quem faz é o Espírito Santo. Só... Passa pra frente aquilo que tá vindo no seu coração. Não pense que vai ser naturalmente, não é. E não é necessário estudar ou saber. Os dons do Espírito, eles são sobrenaturais. O Espírito Santo vem, te entrega e é isso mesmo. Então vamos falar desses três dons que são relacionados com o saber. São dons de entendimento. são Ai, peraí. É porque eu quero falar bonitinho pra vocês... As passagens, mas eu acho que eu vou colocar todos embaixo São dons de revelação Então, todo, é isso que eu vou fazer mesmo Eu vou colocar todos os, os textos bíblicos na descrição do vídeo Então, os dons de revelação, que são os dons de saber Os anteriores eram os dons de fala, né? Os dons verbais Agora, os dons de saber, os dons de revelação são Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito Muitas pessoas confundem principalmente os dois primeiros Então, vamos por eles o que é o dom de palavra de conhecimento? É de conhecer. <risos> né? Nossa, arrasou. Palavra de conhecimento é quando você libera uma palavra, você fala algo, como se você conhecesse algo que simplesmente você não conhece, ou não tem como você conhecer. Vou, vou te colocar de um jeito mais fácil. Você já foi a algum lugar e algum irmão chegou na, em perto de você e falou algo da sua vida que ninguém sabia? Ou você foi conversar com alguém e a pessoa, tipo, falou algo que só você falou com Deus. Não tem como a pessoa saber que você disse aquilo. Ou, sei lá, tem muitos testemunhos que alguém vira pra Deus e fala Deus, eu vou acreditar no fulano, se ele falar biscoito. Aí chega lá e o cara fala, biscoito. Você fala, meu Deus, como que ele sabe? Palavra de conhecimento é quando você fala algo que é, em algum momento você sabe que você tem que dizer aquilo ou você sabe daquele fato, mesmo que não tivesse como saber. Exemplos da palavra de conhecimento. Sabe quando Jesus chega lá na, no poço que tem a Samaritana, que não é Samara do poço, é a Samaritana do poço, que ela tá lá e ele fala: é, pois é, né? Você não tá casada, não. Você já teve uns ralho rola com os homens aí. Esse homem que você tá é casado também não é Samaritana, não. Como que Jesus sabia isso da vida dela? Palavra de conhecimento. Como que é, Natan sabia o que Davi tinha feito com Urias? Natan era o profeta, né? Davi tinha traído Urias. Como que ele sabia disso? Palavra de conhecimento. Quando Saul foi é, se esconder no meio da bagagem lá do, dos Benjamitas, como que ele sabia onde que Saul estava? Palavra de conhecimento. É, Ananias, ele estava lá parado de boa, de repente ele, fala, ele sente no coração dele o Espírito Santo falando: ou oh, vai lá ajudar Saulo que ele está cego no meio do caminho. Como que ele sabia? Conhecimento. A palavra de conhecimento, ela pode vir ou não acompanhada de visões, visões espirituais. Você ver coisas acontecendo fora do normal. Então, você pode ter uma visão de olho fechado, uma visão de olho aberto, você pode ter sonho, né? Sonhos e visões, assim. Tá até uma banda com esse nome, eu acho. É, que podem te ajudar a saber coisas que você não saberia normalmente. Mas, muitas vezes, a palavra de conhecimento só flui. Você vai falar com a pessoa, de repente... Já aconteceu muito comigo também. De, você vai conversar com ela, de repente você fala... Você fez tal coisa? A pessoa... Fiz. Você fez tal coisa? Fiz. Você falou isso pra Deus? Falei. E a pessoa fica chocada com você. Não é com você, é com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelando. Acho que um dia eu vou fazer uma playlist aqui só de testemunho. Vai ficar legal. Mas eu não vou gastar muito tempo do vídeo contando as minhas histórias. Mas muitas vezes você vai orar com uma pessoa. A pessoa vem falar com você. Ou vem pedir ajuda. E você começa a falar pra ela da vida dela, e ela fica tipo, como que você sabe disso? Ou você tava lá, alguém te contou, e não, você não estava lá, ninguém te contou, mas o Espírito Santo está em todos os lugares, e ele quer te usar. Então, para que, que serve a palavra de conhecimento? Muitas vezes, para quebrar a, o medo da pessoa, para gerar intimidade, mas principalmente para aumentar a fé. Vai falar que você não vai ter mais fé num Deus que traz alguém do nada para falar com você da sua vida, que você tipo, nunca falou com a pessoa... Você fala, poxa, você dá um sentimento de que Deus está te cuidando, que Deus te conhece, não dá? Uma vez, é, uma pastora lançou umas palavras de conhecimento misturado com profecia, que muitas vezes os dons vêm juntos, né? Sobre a minha vida, e eu fiquei com aquilo na cabeça... Eu falei, mas será que é isso mesmo? Aí eu fui na conferência Uma semana depois, saiu uma mulher Do nada, desceu lá de baixo Assim, da, da arquibancada e veio falar comigo As mesmas coisas Incluindo palavras de conhecimento, coisas da minha vida Que ninguém sabia, outras coisas Que tem gente que sabe, mas ela jamais saberia Mas porque ela era da Paraíba, eu moro em Minas Gerais Não tinha como, não tinha jeito Então assim, palavras de conhecimento Gera fé, você se sente cuidado Você se sente amado, você se sente protegido Você realmente acredita que Deus conhece Até o seu fio de cabelo, o que Cai no, no meu caso, tem vários caindo, viu Deus? Estou precisando de ajuda aqui, irmão. Então é isso. Palavra de conhecimento é quando você fala ou recebe, né? É, palavras que, de coisas que as pessoas não conhecem, podem vir ou não acompanhadas de sonhos e visões para te ajudar a dar esse conhecimento sobrenatural. E ele serve muito para que aumente a fé das pessoas, que elas se sintam cuidados e ela vai acontecer através da intuição. Você né? vai intuir aquilo e vai falar. O Espírito Santo, ele age muito através de intuição. A segunda palavra, que é a palavra de sabedoria, ela é diferente da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, você não estuda para saber. Você não busca informações. Simplesmente você sabe. A palavra de sabedoria, não. Ela requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de cuidado. Ela requer um pouco mais de, de, de atitude. A palavra de, ah, a palavra de sabedoria, desculpa, é a palavra que você vai... Ter revelação. Então, você vai ler a palavra de Deus na Bíblia... E onde ninguém entendeu, você vai entender. Ou onde todo mundo já sabe algo, você vai saber um outro algo. A palavra de, de sabedoria é quando você tem sabedoria. Você é sábio. Salomão tinha isso. E isso pode ser tanto na vida das pessoas quanto em relação à palavra de Deus. A palavra de sabedoria, para mim, é o meu dom preferido. Por quê? Porque as pessoas vêm falar com você... Com uma, uma situação Que você fala, meu Deus, o que fazer? E aí vem uma palavra de sabedoria E você simplesmente sabe o que dizer para aquela pessoa Você sabe aonde é, Na Bíblia que ela pode encontrar um, um conselho, você sabe Uma outra atitude que pode ser tomada Você tem sabedoria Você consegue falar coisas De forma sábia que não vão prejudicar ninguém Mas que vão ajudar as pessoas E também quando você vai ler a palavra de Deus Você vai ter revelação de outras coisas Você vai ter entendimento Você vai buscar e vai receber a sabedoria do Senhor Ela é diferente da sabedoria de provérbios Lá em provérbios, o livro que Salomão escreveu A palavra de Deus fala que Deus, que é amor Criou a sabedoria para com ela fazer todas as coisas A sabedoria sendo um ser espiritual Que ajuda Deus a criar, enfim Essa sabedoria é um ser espiritual Agora essa que nós estamos falando A palavra de sabedoria é um dom do espírito Entendeu? É diferente. O dom do Espírito, ele vai te dar sabedoria. Então, as pessoas vão vir com um impasse gigante e você vai conseguir resolver isso sabiamente. Geralmente, quando tem discussões e Deus derrama palavras palavra de sabedoria sobre alguém, a discussão para. Porque alguém fala uma coisa muito inteligente e todo mundo fica tipo assim, como é que eu não pensei nisso antes? Em outras palavras, os fariseus, que era o povo da lei, a igreja da lei, que queria, porque queria matar Jesus e né, até conseguiu depois, é... Eles chegavam muito com esses impasses pra Jesus, pra tentar, tipo, pegar Jesus na saia justa, né? E tem uma hora que ela é muito famosa, que eles viram pra Jesus e fala, Jesus, e aí, a gente paga ou não paga imposto? Porque se Jesus fala que paga imposto, ele tá... Tipo assim, confirmando um governo do mal, que era o do César, o imperador. E se ele fala não paga imposto, ele tá falando pra você ir contra a lei, tipo assim, de autoridade. E a própria palavra de Deus fala que é pra ser um rato da autoridade. Então, era uma saia justa, era uma sinuca. A palavra de sabedoria vem sobre Jesus, o que, que ele fala? Olha na moeda. Tá a cara de quem na moeda? De César. Então, dê a César o que é de César. Sabe quando você olha para situações e fala, cara, ou é X ou é Y? Ou eu vou, eu fico. Nunca tem um, um meio termo, sempre tem uma situação assim que você não enxerga a saída. Palavra de sabedoria é aquilo que vai trazer saída, é aquilo que vai trazer um olhar que ninguém teve, uma revelação sobre algo que tá todo mundo olhando e não tá entendendo. E na palavra de Deus isso, isso aparece muito. É, Daniel diz que ele tinha o dom, que Deus deu o dom para ele de revelar os mistérios. O que é o um mistério? Aquilo que as pessoas não não enxergam a verdade, ou não enxergam o propósito. Tanto que no vídeo passado, o Mene e Teco é Era um mistério, ninguém sabia o que significava. Daniel sabia. José também, do Egito lá, que ficou preso com o faraó, também tinha dom de sabedoria. Ele sabia o que fazer, como organizar, como governar. Ele sabia o que os sonhos significavam. Palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, ela não é resultado de estudo. Mas se você ler a Bíblia e busca, esse dom vai fluir melhor. Porque você vai ter mais base na mente, na alma, de trabalhar com aquilo que o Espírito vai te dar. Então, é, vai te dar mais fé, sabe? Vai te dar mais força. Um dos exemplos, né, de palavra de sabedoria. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele tinha acabado de virar mestre, ele tinha acabado de virar um rabi. E os rabis, os mestres judeus, eles conversam só com a palavra de Deus. Um fala a Bíblia, outro fala a Bíblia. Parece até aquele joguinho do Improvável, sabe? Só que ao invés de só perguntas, é só a Bíblia. E foi o que o diabo fez com Jesus. Ele mandava coisas da Bíblia pra Jesus, Jesus rebatia com coisas da Bíblia pra ele. Mas com sabedoria. É, em Lucas 20, da César, que é de César, em Atos 6, é, houve é, palavra de sabedoria na hora de dividir os diáconos, de resolver o problema da igreja, Tiago, Paulo no naufrágio, em vários momentos da Bíblia você vê a palavra de sabedoria, que é quando realmente tem algo que ninguém sabe o que fazer e vem alguém iluminado pelo Espírito Santo e fala, ó, oh, Faça assim que vai dar certo. E na nossa liderança, na nossa vida como igreja, é importante palavra de sabedoria. Pastores têm muita palavra de sabedoria, porque eles têm que nos ajudar a direcionar de acordo com o que a Bíblia diz e o que Deus quer. E o último dom de saber, de revelação, né, dons de revelação, do segundo grupinho, é o dom de discernimento de espírito. E ele é muito importante e não é tão buscado pela igreja como deveria. Simplesmente porque não dá tanto status igual os outros, isso é um problema. Por quê? Porque você tem três espíritos que vagam aí pela terra, pelo, pela humanidade. Um é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que ele é o único que faz todas as coisas, como nós temos lido nesses vídeos de agora sobre isso. O outro são espíritos malignos, né? governados por, pelo diabo, os demoninhos, são espíritos malignos. Fazer o quê? E o espírito gente, espírito humano, espírito carne, espírito que mora no mundo. Porque se assim, nós somos espírito... E temos uma alma e habitamos um corpo, nós também temos um espírito. Então, tem três tipos de espírito. O de Deus, o do diabo e o do homem. Quando a gente recebe o Espírito Santo para morar conosco, o que acontece? Não é que o Espírito Santo dá um nocaute no nosso, nós cai e ele fica governando igual o Plankton, fazer com o Bob Esponja. Não, ele amalgama com o nosso. O que é isso? Ele faz uma mistura química, onde é o Espírito Santo mistura com o nosso Espírito e se torna um. E aí, nós temos, então, esse, esse governar e essa liberdade do Espírito Santo através do nosso Espírito. Mas não deixamos de ser um. Ficou muito confuso, talvez eu faça outro vídeo sobre isso, mas a, o ponto principal é, existem três espíritos, o de gente, da carne, do mundo, o do diabo e de Deus, três. Como saber de qual espírito que vem as coisas? Por exemplo, você tá orando alguém cai no chão, como você sabe se ela caiu porque caiu mesmo? Caiu porque, sei lá, queda de pressão? Caiu porque está possessa por demônios ou caiu porque o Espírito Santo veio com muito poder e ela não conseguiu sustentar no corpo dela? Como saber? Claro que você tem formas de saber que a prática mostra se ela está consciente, se não está, se ela está se batendo, se ela está sorrindo, enfim. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito, discernimento é isso, é separação, é divisão, é entender e é identificação de espíritos. Ele sabe qual espírito que opera. Então quem tem o dom de do espírito, olha e fala, é Espírito Santo, fica de boa. Ou é, é demônio, pode expulsar. Ou não, é a pessoa que tá fingindo, deixa a bicha aí parar de fazer show, entendeu? Que é, essas meninas não sabem o que faz da vida. Então, assim, o que acontece? Quando a igreja busca o discernimento de espírito, ela se fortalece. Porque ela sabe se uma profecia vem de Deus ou se vem da carne. Ela sabe se uma língua estranha vem de Deus ou vem da carne ou vem de demônios. Ela sabe se a palavra de sabedoria é de sabedoria de Deus, entende? O discernimento de espírito ele é como se fosse um filtro, um antivírus de todos os outros dons do espírito. Então, ele é muito importante. Mas, principalmente, isso eu vou afirmar, o dom de espírito ele vai servir muito nesses últimos dias, perto de Jesus voltar, porque é um dom que vai identificar quem na igreja é cão, lobo ou ovelha. Quem tá falando, os pregadores, os pastores sem rebanho aí, se é a palavra de Deus ou do homem para ganhar like e visualização. Nesse momento, nós precisamos de pessoas com dons do discernimento de espírito para saber na hora, é Deus ou não é, é capeta ou não é, é gente ou não é. É pela graça do Senhor, nós que buscamos os dons do Espírito, buscamos é, crescer os dons que já foram dados, né? Você é, vai percebendo uma fluência melhor. Às vezes você chega numa casa e você fala, tem uma coisa estranha aqui. Aí você fala, ah, pronto, agora vai ficar lunática, achando coisa ruim em todos os lugares. Não é. É discernimento espiritual. E isso ajuda o ministério. Isso ajuda você a saber o que dizer, como agir, como tratar a pessoa. Você não vai ficar orando pra expulsar uma pessoa que tá só passando mal. Não passa vergonha espiritual, não, gente. Misericórdia, me ajuda a te ajudar. Ou então, assim, você tá lá, não, é o Espírito Santo e o diabo tá rindo na sua cara. Ou a própria pessoa quer aparecer porque tem, né, tem as coleguinhas, os coleguinhas que querem fazer isso, quer aparecer, então faz showzinho, e aí é, todo mundo fala, é Deus fazendo e tal, e tipo, não é a pessoa, e como nós humanos somos muito fascinados pelo sobrenatural, não andamos no sobrenatural de Deus, quando vem um ser humaninho, com um dom muito forte, a gente quer idolatrar a pessoa ao invés de idolatrar Jesus. Aí a pessoa acha bom, e ela começa a fazer da própria carne pra continuar com a fama. Você entende o que eu tô dizendo? Isso é muito sério. O discernimento de espírito, ele vem pra resolver esse problema da igreja. ó oh, Isso é de Deus? Isso não é. Isso é do capeta? Isso não é. Isso é de gente? Isso não é. Isso é incrível. Eu andei já com pessoas com discernimento de espírito muito mais afiado que o meu, que era assim, instantâneo. Parecia que tinha uma tarja na cara da pessoa. Tipo, ó oh, é não é? É Deus ou não é? Isso é maravilhoso, porque isso gera fé no seu coração. E isso gera confiança nos lugares certos. Pra encerrar esse vídeo e pra te provar que esse dom é muito importante, assim como todos os outros. Muitas vezes fala que pelo diabo ser o pai da mentira, ele só vai mentir. Porém, às vezes o diabo fala a verdade. Como assim, Ana? Você ficou louca? O diabo é o pai da mentira, ele só sabe mentir. Não, ele fala a verdade quando convém pra ele. Exemplo. Lá em Atos, Paulo tá andando e aí tem uma menininha atrás falando assim, olha, ele é homem de Deus, esse homem enviado de Deus, ele é todo poderoso de Deus, ele é profeta de Deus. E aí Paulo descansa daquilo, vira pra ele e fala assim, ó, sai espírito maligno, tipo, expulsa o demônio dela. E ela nunca mais faz adivinhações. Ela não tava mentindo. Ele era um homem de Deus, ele era usado por Deus Mas se a palavra de Deus fala que ele expulsou o demônio e ela nunca mais adivinhou Então ela estava falando, ela estava adivinhando por poder de demônio e isso era uma verdade. Então o que, que essa parte nos ensina? Que muitas vezes o diabo pode dizer a verdade quando convém pra ele. Porque, beleza, se ele deixa lá, ela não fez mal pra ninguém, né? Só falou que ele era de Deus, era até pra dar credibilidade pra ele. Mas não, porque quem disse primeiro foi ela, quem revelou foi ela. Então ele podia fazer milagres e maravilhas, mas ela também sabia o que ele iria fazer. Então ele expulsa aquilo ele para. Então, às vezes, dentro da igreja, e é muito triste falar isso, mas a própria bíblia já nos diz, vão ter pessoas que vão falar de Deus, com autoridade, com eloquência, com sabedoria, mas não é a vontade de Deus, seja profetada, seja ministério pessoal, ou muitas vezes fala sobre a lei, não fala sobre a graça de Jesus, e quem tem o discernimento espírito consegue enxergar se aquilo é mensagem de Deus ou se aquilo é mensagem do diabo, para depois rachar a igreja, para depois causar intriga, para depois causar fragilidade nos cristãos, então assim, Hoje em dia, nós temos que buscar muito discernimento do Espírito, porque é muito fácil falar de Deus. Eu, inclusive, estou aqui fazendo no meu próprio quarto, falando de Deus, para quem seja lá que está ouvindo. Se alguma pessoa no mundo estiver ouvindo, olá pessoa, tudo bom. Então, as pessoas, elas têm facilidade de falar de Deus. Mas nós temos que pensar no, na experiência do Espírito, se aquilo é real, se não é, se aquilo é para edificação, consolação e exortação, ou se é para luxo e fama ou se simplesmente é pra condenação e aquilo me deixa triste então não aceite João Batista na era de Jesus se alguém vira pra você e fala você é raça de vibra, você é de Jesus mas ele não te ama porque você não merece isso é mentira, ele te ama porque você não merece então ele mereceu por você para que você tivesse acesso aos presentes do pai e hoje a palavra de Deus diz que maiores coisas ainda do que Jesus fez, nós faremos no nome dele. Então, no nome de Jesus, você tem sim os três dons do Espírito da fala, que é a língua estranha, a interpretação de línguas e a profecia, e também os três dons de revelação, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. E o próximo vídeo eu vou fazer os três últimos em nome de Jesus que o Senhor te favoreça. <risos>